E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área E cara, hoje eu vim aqui pra contar pra vocês, né Na verdade, pra mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, cara Eu fui vítima <risos> de um combo muito, muito doido E eu vim aqui mostrar pra vocês e também testar aqui em vídeo esse combo Pra ver se a gente consegue fazer a mesma coisa que esse cara Fez comigo Vou mostrar pra vocês agora que o perfil do cara É esse, ah, é o Briant, sei lá eu Não sei, o cara nem tem muito troféu Assim, né, tá com 3.349 Ele chegou no máximo 3.894 Então nem na área na Ele chegou, mas cara, eu achei o deck dele Um deck bem curioso Cara, um deck de beca com o Cavaleiro, mano E quando ele clonou, a pega o Cavaleiro Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui em vídeo Mas foi muito, muito doido, cara O cara ali é nível 10 Enfim, é deck que ele tá ali É um deck com bandida, mago elétrico também Né, o clone Obviamente, é um deck bem parecido com o meu Só que o meu não tem lenhador E também não tem a bruxa sombria mas enfim, vamos ver o que o cara fez com a gente, ó. Eu comecei atacando a bandidinha ali, né? Bandidinha normalzinha, ele veio já com uma elétrico e bandida, ambos nível 2, o, o meus também são ambos nível 2. Mas tudo bem, cara. Começou. Eu comecei até que meio, meio que bem assim na parada. Eu falei, eu tava tipo me garantindo, achando tal. Eu vou ganhar desse nível 10 aqui. <risos> Mas não foi, não foi bem assim, meus queridos amigos. Enfim, aí ele tacou aqui, ó, tacou o Meia Cavaleiro, tinha atacado a bandidinha. Falei, bom, vou tacar a minha carta, a carta que mais defende o Meia Cavaleiro, né? A Pecona, taquei a Pecona ali, consegui fazer algo legal, ele tacou a Pecona dele também, ainda falei, bom, tá certo. Agora, meu, eu tô meio que sem elixir pra defender uma beca Taquei tá ali, eu acho, essa jogada eu acho que, achei que fez muito bem, cara Consegui defender a bandida dele, ele chegou até a botar muito bem ali Eu consegui defender a bandida dele e a peca dele, né, que estavam basicamente com a vida total cheia Então assim, tava, tava, tava bem na fita, tava bem na fita Até então, ele com o lenhador ali, eu taquei o mago elétrico, meu mago elétrico morreu pro lenhador Tipo, ainda deu um hitzinho em mim, o lenhador dele tudo bem, tá aqui o espírito de gelo errado Servinhos ali, agora ele veio com... Agora, meus queridos, olha ali Ele clonou, mano Meu Deus do céu, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu sim pouco, eu, eu com pouco de elixir E o cara botou mais uma peca em campo Mano do céu, eu fiquei realmente muito, muito assustado Ele vai clonar de novo Mas dessa vez só tem P.E.K.K.A em campo tem duas pecas ele vai clonar de novo as pecas E mano do céu, eu estava assim tipo, o que, que eu faço numa hora dessas? É sério, eu estava realmente muito apavorado. E então eu decidi testar esse deck aqui em vídeo. Na verdade eu já testei esse deck já, eu já chamei um desafio clássico. Ganhei quatro partidas seguidas, nenhuma derrota. Com esse deck, na verdade eu fiz algumas alterações, eu vou mostrar pra vocês agorinha. Então galera, esse aqui é o deck, tem a peca, o Mega Cavaleiro. Eu decidi botar o coletor, porque eu acho que... Com esse deck de clone, né? Se tu puder ter mais elixir pra botar mais Peça e Meia Cavaleiro em cena no campo, mano negócio vai ficar muito doido, por isso que eu acho que o coletor Seria uma boa opção Botei também a Bandido, o Mago Elétrico, que também tinha Um deck dele, né, botei os morceguinhos O Zap, então, ficou bem, bem parecido Só não tem a Bruxa Sombria ali E o Lenhador, mas de resto, está tudo igual Eu já testei aqui, ó, no Desafio Clássico Deixa eu mostrar pra vocês, 4 barra 0 Né, eu tava testando aqui antes de começar O vídeo, antes de começar a gravar, né, obviamente Vou puxar uma partida então aqui, galera Mas antes disso, já desce aqui embaixo Deixa seu like e também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito Ainda, beleza? Puxei aqui, estamos jogando Contra o Artax Artax, X. Char -x. Char X, sei lá, enfim Não interessa pra nós, vamos começar Então colocando nosso coletor de elixir Aqui em campo, beleza Cara, beleza, cara Você vai ser agressivo assim Ao, ao ponto de, de nos atacar Já diretamente, já direto Na torre, então tá né? Então tá, fazer o quê? Você vai atacar A bandidinha aí, vou atacar minha bandidinha aqui também Beleza, ele bateu a bandidinha primeiro é, é Não foi lá aquelas coisas, né, João? Não foi, mas... foi, mas tá valendo Tá valendo Vou botar o Mago Elétrico aqui Eu tô sentindo falta de feitiço nesse deck, é sério Se tem uma coisa que eu estou sentindo falta neste deck É de feitiço Tá aqui o Mega Cavaleiro, aqui Adiantadaço mesmo, porque eu, eu tenho que... Enfim, se o não ia ficar rodando ali Eu não teria nada que botar Beleza, ele tacou o Mega Cavaleiro dele também O bom é que a gente tem a nossa peca aqui A nossa peca vai dar jeito nessa parada aqui toda, Beleza? Vai dar jeito nessa parada toda aqui, vou botar outro coletor É, calma aí Calma aí, João Zapzinho aqui, morcegos aqui Cadê meu Zap que não sai, mano? o. Tá puxar aqui pra cá Ele, fui obrigado a fazer isso, galera Não é recomendado fazer isso, né? Mas eu fui obrigado a fazer isso porque senão oh, Defendi bem ainda, cara, ainda vou dar um hit ainda lá <risos> Consegui defender bem ainda Mas tu, é, tô com dois coletores em campo Então tá valendo Vou botar mais um coletor em campo aqui Calma aí, calma aí, calma aí, bandidinha Vem pro Mega Leto, bandida Vem pro galera que são uma zeda. Beleza, um hit da bandida? Tá ok. O importante é que a gente tá com um coletor, mais um coletor em campo, então tá valendo, cara. Tá valendo. Mesmo ele ter dando mais. Ter dado mais dano na gente do que a gente nele. Tá valendo. Vou começar aqui com a peca de trás. Né? É mesmo, bicho? Não é mesmo? É isso aí, cara. E vou também fazer o que? Calma aí. Deixa eu lixo carregar. Beleza, vou tacar o meia cavaleiro aqui. Vamos tentar fazer o nosso combo lá. Eu não sei, eu não sei se tá na hora ainda. Fico resabiado. Mas beleza. Zapzinho aqui nessa galera. Zapzinho, zapiei tudo aqui. Beleza. A valqueira dele ali foi, foi foi punk. Mas beleza. Nossa, mano, ele vai conseguir alterar minha peca ainda, mano. Que isso? Esse cara tá muito feroz. O que que tá acontecendo nessa partida, bicho? Não tô tendo controle da situação Beleza, ainda. olha que eu tô com duas coletores em campo, mano Ó, agora caguei de novo Ainda bem que vai carregar rápido aqui o Elixir Mas, né, já tinha cagado já. Beleza, zapzinho aqui Já dei conta aqui Mago elétrico aqui já, beleza Beleza, será que agora a gente consegue fazer o Nosso, nosso clone lá Nosso clone muito doido Não sei, cara, vamos ver Ai, tá faltando uma carta... Tá faltando mais cientista esse deck aqui. Calma aí, calma aí. Eu acho que a gente consegue fazer agora. É, não vamos fazer daquele jeito que eu queria, mas... Enfim. Doi! <risos> Clonamos lá. Eu achei isso muito massa, cara. Isso quando acontece é muito massa, bicho. Beleza. Vou tacar aqui. Vai lá, mas Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Vai lá, cara. Vamos, vamos, vamos, vamos dar dano nesse negócio. Vamos dar dano nesse negócio. Precisamos chegar mais uma vez lá pra gente levar essa partida aqui. Beleza, bandidinha podia ter tacado mais afastado, não é mesmo? Poderia, mas não fiz. Não é mesmo, bicho? Não é mesmo? Cara, quando eu preciso de cartas, cartas não aparecem. Isso é chato demais. Beleza, tacar o zapzinho aqui novamente. Tocar um morceguito aqui. Cara, essa partida vai acabar e eu não, não dei conta ainda. de. Beleza, eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Aí foi, mano. Não consegui fazer o clone que eu queria fazer. Mas, enfim, né? foi ainda. Conseguimos fazer um clonezinho ali com o Mega Cavaleiro. Mas o lance, mano, doido. É quando você faz com a peca e com o Mega Cavaleiro junto. Aí fica muito doido. Puxei mais uma aqui. Estamos jogando contra o King Pedro. Do clã Tabum Ovo. Tá tudo um ovo, tá bom. Olha, tô lendo as coisas meio não certo, né? Beleza, começar colocando o coletorzinho de elixir aqui. Ele começou com Baby Dragon. Uau, cara. Uau, beleza. Vai aqui, isso aqui. Morceguitos aqui. Ok, a gente, a gente vai conseguir parar o combo dele aqui. Só esse Baby Dragão dele que vai. Não, não vai incomodar, não, porque nossos morceguinhos estão indo lá. Vamos, morceguinho, vamos, vamos, vamos. vamos chega lá, dá. não vai dar nenhum hit. Morreram já, morreram. Esses morceguinhos, rapaz. X besta, cara. Opa, peca, calma. Vai, peca. Au, não. Não, calma. Tem zap aqui. Nem tinha visto o zap. João fazendo no bice, não é mesmo? Fazendo no bice. Gastei o zap e agora ferrou porque minha peca vai morrer. Minha peca ali, se eu não tiver mago elétrico, vai morrer. É, 30 anos depois vai vir o mago elétrico, né? Beleza, acho que a gente vai conseguir pelo menos alterar aqui tudo certinho, tudo bem. Então é o que tá valendo, galera, tá valendo Não foi aquela jogada que eu queria, né, mesmo? Mas tá valendo, né? O King Pedro, tamo jogando contra um BR aqui Vamos deixar o nosso Elixir carregar agora nesse momento Eu sabia que ele ia vir de novo aquilo ali Beleza Beleza, vou tacar aqui o meu meia Cavaleiro Meus morceguitos aqui atrás Beleza A gente não tem nada sem ser... É, cara, essas flechas tuas aí, mano Não deu pra entender muito bem Tá bom? Não deu pra entender muito bem, mas eu acho que o nosso Mega Cavaleiro vai dar um hitzinho lá Dá, dá, dá, dá hitzinho Uhul! Conseguimos dar uns hitzinhos ainda Vamos conseguir dar uns hitzinhos lá com o Mega Cavaleiro Então tá valendo, cara Ainda não é a hora de botar outro coletor Mas eu vou botar o coletor atrás pra X-Besta não Beta, Beleza Não consegui colocar o coletor porque o cara veio ferozmente com a X-Besta, né? X-Besta é uma carta muito chata Demais né? Que vai matar minha peca Já, já com oh, a minha PEC Vai matar X-Besta? Tomara. Na verdade, quem vai, ser... vai matar a minha X-besta é a bandidinha. <risos> bandidinha selvagem, bicho. Ô, oh, cara, você acha que vai, vai onde que esse... esse corredor aí, cara? Esse corredor mal usado aí. Se a gente conseguir chegar lá, beleza, cara. Você achou que. Você acha que vai fazer o quê que isso aí, mano? Agora a gente vai clonar. Vai ser isso aqui tudo, ó. Vamos clonar isso aqui tudo, bicho. Vamos clonar isso aqui tudo, bicho. <risos> Ah, agora vai ser engraçado esse negócio. Agora o fight ficou é engraçado, mano. Vamos dar três coroas aqui. <risos> Muito bom quando isso acontece, cara, é sério quanto clona, parece que o cara do outro lado Ele dá uma bugada na cabeça, é sério Ele não sabe o que, que ele faz da vida Ele não sabe se defende, se ataca Realmente isso é bem normal, né O cara fica muito perdido porque fica muita tropa No campo te batendo, então Isso complica um pouco Vamos então para nossa última partida aqui Estamos jogando contra a guerreira Eu acho que é guerreira, deve ser uma mulher, né, cara Pelo menos é Enfim, tem certo homem também que possa botar um, um nick assim Guerreira, sei lá, não sei Existe de tudo, né mesmo, na vida Beleza, o cara atacou isso aí Nós já atacamos o mago elétrico aqui, o mago elétrico vai dar conta Desses dois aqui, vai dar conta De tudo isso aqui, o cara, o que esse cara tá fazendo Mano, é sério, o que esse cara Tá fazendo, agora eu não entendi Vou clonar até isso aqui, ó, pra ver <risos> Já vamos levar a primeira torre do cara aqui Levamos, mano <risos> Essa partida vai ser muito engraçada É sério, é sério Se a gente dá três coroas com isso aqui Com o primeiro combo, eu vou rir demais, mano É sério, eu vou rir demais não, não tô acreditando Mano do céu <risos> É sério, essa partida Foi muito engraçada É sério, guerreiro aqui trollou, né, mano Dragão Infernal, a última partida Agora é de certeza, porque essa, essa partida Interior agora, cara, ela, ela foi Meio assim, tipo, muito rápida, digamos né? Foi muito rápida Então assim, ó, vamos mais uma vez aqui Vou começar colocando a bandidinha Segurando o zap aqui, beleza, cavaleiro Vai conterar minha bandida ali, ok Tranquilo Vamos ver o que o cara vai fazer. Vou tocar o meu coletor aqui, porque esse cavaleiro dele tá meio. meio acabado, né, mano? Beleza, Eu não tenho nada pra defender isso aqui. Vou ter que deixar o cara. O cara vai levar minha torre ali. Ainda errei aqui? Ainda? Puta merda. <risos> Desculpa. É... Então tá, galera. Tá aqui aqui o um meia cavaleiro. Vou tacar aqui o zapzinho. Beleza. É, cara, é. Se tem um gigante real aí, vai levar, tudo bem. Mas. Mas. Não vai ser o suficiente pra você. Eu não achei uma boa jogada dele, tá? Porque essa torre tá praticamente ganha da parte dele. E ele vem e tá com uma dessa aí. Agora ele vai tomar um combo clonado, mano. Eu podia ter clonado o. <risos> vai ficar muito engraçado isso agora. Vai ficar muito engraçado isso agora, é sério. <risos> Ai, cara, se a gente der três coroas de novo, eu vou rir muito. Muito mesmo, cara. <risos> a gente não vai dar três coroas direto. Mas calma aí. Calma aí que eu... Que, que, mano, do céu, esse deck é realmente... Tá, tá muito top. É sério, cara. É sério. Olha isso. Eu ainda não consegui clonar o meia Cavaleiro e a peca junto. Eu vou tentar fazer isso agora se o cara não defende. Não sei se o cara vai... O cara tá continuando a jogar ainda, mano. Esse cara é muito persistente, velho. Ele já devia ter desistido já. Né? Mas enfim. Tudo bem. O cara... Não é mesmo aí que seja... Beleza, bandidinha já foi lá, levou Era pra eu ter feito o clone de Beca e meca Cavaleiro. Ah! Ganhamos, ganhamos, isso que importa então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? desse deck que eu trouxe pra vocês, realmente é uma coisa muito engraçada, eu vou testar ele no multiplayer pra ver como que tá funcionando, eu acho meio, meio difícil ele ser realmente um deck não sei cara, por que, que não né eu sofro muito com aquele deck de golem bruxa sombria e clone, talvez seja um novo deck aí, que vai fazer vai fazer a galera ficar muito muito estressada jogando Clash Royale um deck de P.E.K.K.A, Mega Valero e clone, com certeza é uma coisa muito pesada, mas com coletor de Elixir.